Como é que é pessoal? Eu sou o Spartini, muito bem vindos! Ora, hoje temos mais um episódio de Fichement. Uh, ainda não conseguimos perceber onde é que vamos pôr a porcaria do, da torre ou oh, raio é aquele gajo. Mas ao lado de estar aqui para cima. No último episódio... Também há aranhas aqui. Oh, no último episódio ele dizia que... Tinha chegado a casa. Este, esse, esse é isto. É parece não. Disse que tinha chegado a casa, portanto calcamos que este seja a última parte. Onde vamos deixá-lo. Não sei para onde é que eles foram, mas tenho a impressão que já vamos encontrar. Vamos dar aqui umas voltinhas e tal. <risos> Eu sempre aquela coisa de casa! uma Sim, mas como conseguir? <risos> BAM! Para o é que que eu vem para cima, será quando eu bater outra vez é que ele vai ver Não sei, por que vou ficar ali entalado, ah, acaba lá, ó, lá o relógio, espera aí, a menos que dê, dá para tipo ir por aqui, ah ok já percebi, já percebi, já percebi, peço desculpa ter demorado tanto tempo, mas cheguei lá! Cheguei lá! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai! vai. bora, bora, bora, bora, bora! Epa, chega lá o tempo! Isto é muito tempo! Bora, bora, bora, mora! puxa puxa puxa! Isso, isso! Estamos uh, aí, bem, estamos aí, bem, estamos aí, bem. Sem parar, sem parar, sem parar, sem parar, não para, não para, para, para, para, para. Uh. estou com o alho de tudo isso de movimentação e temos esse aqui por pouco e foi agora eu precisava mesmo daquilo para onde para aqui põe nisso, isso não era e aqui uma zona né? uma zona pois eras tu uuuu uh! Não precisa de puxar isto. Desde que eu aqui a lot se tornou And boring! E boring! Okay. Vamos empurrar aqui isto. Porra! Ué! Vamos embora! Segue por cima, passei senhor. Oi, está quieto. Então aqui passamos por cima deste, porramos este. Mas temos que porar outra vez, não ficamos presos. Ah, estúpido. Estúpido. Ok. Vamos dar a volta outra vez. Hmm. Ok para puxar mais, temos que ir dar a volta outra vez opa oh, isto cansa not. Okay. mais uma voltinha espera aí mas como é que eu o empurro ali para lá hum. se calhar tenho que puxá-lo primeiro cá para baixo não sei, vamos ver. É para depois ali. Ah, tem ali um espacinho. Não sei se dá, vamos ver, vamos ver. Ah, o que estás a fazer? Oh me! Ok, urra aí! Urra! Boa! Ai, tantas voltinhas, já devagar pegar tonto. Ora, vamos empurrar agora isto para ali. possivelmente vou ter que pôr outro lá em cima, não Ok. Ok. Porra. Mais uma voltinha ao carro, ao céu. Hmm. Ora. Ora. Eu tenho que ir aqui, talvez. Não, para já não. Se o ao contrário, novamente. É preciso. lançar aí. Com esta merda? Agora vamos aqui. Tiramos a manivela. Ó, ó. É fácil, pá. ser um para fazer isto. E bomba. Obém dizer que vá, porque eu nocalo isso. Está. Mais uma engrenagem. Não se uma caixa, Dusty! Another gear for the collection. <risos> OK, onde é que precisamos disto? Eu não fomos ali para a esquerda, lá para cima. Olha o nosso Finalmente amigo. I need to get hooked up. You said it. Hã? Quantas engrenagens aparecidas no OK, OK. Está bem, já ficar perto. Temos uma. Temo... Não, não temos mais. É, então Temos que buscar mais duas. Posso ir buscar esta aqui? Não. Eu não preciso ir lá buscar aquela lá abaixo? Ok. Mais uma. Não preciso de outra. Que é a testar na parte de cima. Que ainda não fomos. Eu já estou cansado. Estou cansado. Olha é já deve andar aqui de certeza. Hum, preciso ali de uma coisinha. Tenho aqui a engrenagem já. Looks like we got a gear! Ok, eu consigo pôr o gear lá embaixo, mas depois. Ui, até me assustei. Olha cá não esquece o moleque, depois estou a correr calma oh, oh ainda mais oh cabrão cabra não é bem cabrão uhu -huh. É que são os piores, as piores, essas pequeninas? Ok, ostes, toma, ahá, posto, cabra. Difícil. Ei, é alguém? Ah, uh e -uh. uh -uh. quem cabe nesta porta? Ninguém! Ok, uh, Onde é que eu vou arranjar uma engrenagem daquelas? Será que Daquel é o gajo que me dá? Não sei, vamos pôr aqui a. coisinha. There, all set. What? Boa! There goes my last glass figurine, <risos> <risos> you brutes! Ah, tô... Alright! Time to go up, buddy! <risos> you bet! We've got a spider to smash! Hmm. Nice! Então vamos para a última parte Que era onde estava... Oh! dado há-de estar a aranha! Uh! Yeah, ali para, cima, para o relógio! Vamos lá, lá cabe deste gajo. Este gajo não, este gajo, mas é mais uma, uma aranha. Parece uma viúva negra. Estou a lá em cima, da ver aqui. Não é, visto se acho que dá para ir a apanhar algum segredo, talvez. Temos de é apanhar... É apanhar poucos segredos. Aqui não dá para pirar ainda, vamos aqui em cima. É, a gaja gosta mesmo das alturas, vá Bora Eu não posso acender nenhum, é isso? Tá! Easy! Olha a rondanazita! Pegue lá a manivela! exato nessa merda ora manivela roda boqueta tá bom mais um elevadorzinho up ai ai ai não sejas assim, pá, cantinho de aranhas, azeita, amiga! Ei! Viveriza agora, hein? Boa! E mesmo que a nossa espera, on time! <risos> é um relógio! A, a horas! Sexto se mais! Let's go! Mais um elevador! Ei? O que é que é isto? Isto é preciso tanto é para aqui. Tô cheio, pá! Uma! Alguém? Aparentemente, não está ninguém em casa. Quer mexer, música? Vai é assim ser mais sombria. Vai ah, aparecer é a aranha mesmo. Ah. Cabra. Ah. Ah. Ah. Olha estragaste este Cabra, estragou <tos> Eu vou te, tu que não Ah, Me After you, Uma ei é, Será é, é. é que dá para tirar para ti? Toma! Onde é que vai saltar? Ui! É. Opa! Ui! Era duas vezes agora, é? Três, quatro! Tu que ia tua espera! Nada, assim? Hum, ah! Ui, espera, espera, isto não é para matar, é para fugir! Ovos podres! Sua cabra a tirar ovos podres! Mora, mora, mora, mora! O que estava todo aí? Caraca, estava distraído! Nada de importante! Isso! Vai! Boa! Estúpida! Ui, aos cheirosos! Vá, manda lá as aranhas agora. Uh, tantos! Sou badalhaca, estás toda podre! Ah, sorte! Sou ninja. Oh, merda! <risos> Talma estúpida. Eu já te conto uma história. És um vaco com merda do sino na cabeça. Deixa de estar aí, deixa de estar aí, Deixa-te estar aí. Deixa de estar aí! Deixa de estar ir! Hehehe! Oh, Get me in thy warm light! E deixe meu perninhas todas trocadas, cabrona. Ah, dá o para ela morrer. Como web. A Rita, agora <laughs> das mesquinhas, beauty da impermanência. Eu Au revoir. Au revoir. Whatever. <laughs> olha, a máscara. <coughs> Mais um pesadelo, o aqui nas teias de aranha! Losing the Gears! Ok, temos um mais uma, mas. Ah! Quer dizer que Agora só. Será the o game. que? Só nos falta I o outro maluco que nos roubou ao início? Já não me lembro o quê. É? Agora a gente atira isto, vamos atirar isto lá para dentro do futão, o que é aquela merda é fica tão. não é se assim, chama não? Ah, me lembro. Não, não, qualquer o que é. Vamos lá. Ah, oh, um <risos> Ok. Vamos get the spider's mask para gate so para can end this. no portal, Já me lembro disso. Vamos lá. Acima. Vamos seguir lá acima até o... The Mayor. ver se conseguimos... Ah, agora... Agora sim. Né? matamos dois. Agora... Vê se só nos falta o gajo. Antes que apareça outro estupido pelo caminho. Mas lá não. E o eu. Não sei. Olá. Vacina, Mayor. This time a big spider. Now use the before it's too late. Okay. All right, Mayor. I'll send it through the gate. Yeah. what you made me do. Inventário. O que é isto? Uma poça d'água? Ah, aerogel reter o alca. poça d'água no bolso, é. Ficou bom? It works. The gate is stable. Nice. Okay. Okay. O medo está Nice! Leve-se no interior e o caminho para Ok, lado. buddy! lead se buddy! Ok, dois gritinhos, somos nós. Depois estamos ali em serviço e agora só, vamos... só falta aquele, não é? Ali à, à direita ou cá em baixo? Não sei. Será à direita? Ah não, é para cima! Ah, já fizemos estes outros cá em verdade? Ah, não há mais! Então deve ser o último! Deve ser o último! Tão uh, é <risos> tão hell did we end realmente sure. As a nestling, I was told about a kind of pathway between our home and the consciousness above. Allegedly, this place is always morphing, constantly getting reshaped by the new thoughts that filter down from the conscious mind. Okay. Vamos na ascensão. Vamos ascender à vitória. you decided to continue Deixe the tad de você! as Esse cara é uma a Boa! hipóteses, pá! Posso anos! Sou mestre nesta zandança! Oi. Dusty! Ah! O que é que fizeste? Há ah, viraste as despinas, ok. Mas posso ir ali? Não, por não. Se calhar posso, mas eu quero ir lá acima não vais não. Não vejo não, tem que dar a volta, né Posso descer ali? Não, agora ainda não vejo ver. Ok, vamos embora. uma música épica e tudo. uí, vóla, ó. ok, easy. só isso tem que pra mim, é? hey look, a house. A house. house. knock knock. the place seems abandoned. I remember the sense of adventure. olá, oh, é Gwen. I don't really need this in my drink anymore. wanting to find his own way. Você deveria memória! Olha para ela, tão serena e perfeita. Amo muito vocês dois, Angela. Este uh -uh. mares da família, pá? Será que o gajo está alguém coma? E nós estamos aqui a tentar fazer com que ele... Ui! Ah, parece não é assim. Ai, ai, ai, ai! Ah, certo, toma. Como? Oi, Toma. Toma. gacha. Toma! Bora, bora, bora, vá! Todas, todas, todas ao mesmo tempo! Tenho medo de vocês, pá! Ui! Que merda! Ainda tem muito, muita energia! Ah. Foram todas, cabronas, pá! Aí, vamos subir mais uns, uns coisinhos e tal! Aqui, uns memories! What a cute hello! Fiquei é mas que, que faz? o Como? <risos> Oi, pera, pera. E agora? Temos na era, né? The ok, já vi, já vi. Tanto Sim. Eu. Oh. Estou para cá Caraças, como é que eu vou fazer isto agora? Uh, uh, uh, uh, uh, uh. bola, bola uh, uh, uh. Hum, isso aqui qualquer coisa Muito má Né? Eu vou Vou ligar para aqui Vou ligar para ali Vou perder um, uma energia. a cute Go say hello. Good thing it's so thick headed. Look, the despair can't move through the shell. Ah, caminhada. Opa, não, não, não, não. O que é Que merda, esqueci-me do importante que era esse, né? Porque tinha de mexer aquilo antes de coisa e tal que o gajo passasse. Boa! O estômago deu. Então agora só tenho o quê? O meu livro, o retrato do livro de Gotes. É o quê? Olha lá, mas aí cala-te. Olha ah, isso tudo que a gente está a precisar de energia. Lá que cheiram, que temos a chegar ao final. Uh, temos uma energia ali. Yikes! I thought we got thief stole it. Oh my! essa energia, não sei se reparaste, cabra. É, aqui não é mais nada, vamos para ali na gente sempre. Ah, deve ser para vir aos pintos. Ok, ui, ui, olheu, olheu, olheu, olheu aqui, olheu aqui. Ok, ok. Não vai ser nada fácil. deixa que ter cuidado assim. estamos no momento isso. A menos isso. Toma. Ui. Toma. Toma. Ui, aquela já foi. Toma. E tudo bem que foste. Ok. Ah, basta-me estar uma. Está difícil. Estamos a ficar sem energia. A ver, que íamos com o caneco. Ok. Oi. O que se passa? Deixei a perto, não é? Estás com medo? Talvez um amigo daqueles. Oi, enganei-me, sorry. Para isso, faz favor. eu me dar aqui um para o pé What? Uh, ok não percebo ei não Será que eu consigo fazer isso passar para lá? Deve ter. Ali também. Ah, tem que fazer, né? Pera, não, não, Será que não, não. vai desembarcar? Não. Ah, tem que dar um toque para lado, né? Espera uh, para mim, espera para mim! Espera para mim! Uhul! -huh. Agora. Como é que eu vou fazer? Oh, não! É, consigo! Oh! Uh. Ai, não! Ai, não! Ai, não! Ai, não. Não, não, não, preciso de ir amigo, preciso de ir. Uh, preciso de ir meu amiguinho. Preciso que vira, vira, vira. Assim, ok. Preciso de ir assim, okay. oh, para ali. E se eu fizer agora assim. Três. Desculpa, assim, sim sim Não a perceber. O que é esta merda? Pode ir para ali não? Para aquelas mesmo sítio, velho. Espera aí. Se eu fizer outra vez isto, ok, já percebi. Agora então é que levantamos. Ui, isto faz pensar, pá. Ok, uuuuh. Ok, vamos aqui. Como é que eu acho como é que eu vou agora aqui? Ó? Só que tem que ir lá baixar, é isso? Espera aí. Espera aí. Au! Au! Não é preciso aqui Oh, Não! Estúpido! Pá. Qual é que começamos aqui? Estúpido. ei aí, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, Agora, agora, agora... Boa. Ah, estúpido. Ora! Ah, eu já não de não? É, obrigado! É um amor! Cabrão, cabrão! E é me tirou! a vai! Já te mostro o medo! rate Mere fabrications of a much deeper trauma. I'm the true meaning of fear. Yes, yes. Look at this place. The trauma is already taking root. <laughs> You're already too late, brother. I right since I ran again. Will this ever end? I'm calm. I'm calm, calm, because No matter how tough they act, the only way I'm I'm to defeat them is to, to face them. Vamos aproveitar e sim, pomba. aqui mudamos. Aquele ah, outro, peraí. Este teoricamente seria para fazer isso, né? Hum. Ok, Vamos por este aqui eu não sei bem o que estou a fazer, mas acho que estou a fazer bem. Aqui, tá quieto, não precisamos ir lá. Sim. Sim. Pera, o que eu estou a fazer. Pera, pera. O que eu Posso fazer é. Bem, é, já percebi. Vou pôr este também para lá. Opa. Agora vou levantar isto e vou pôr os dois para cá este está é para ali tu vais para aí Tires outra vez vais para aí bomba, bomba, não vou ter que fazer mais uma vez isto eu tenho que fazer mais uma vez ui ui rápido boa ok sim é difícil agora pois é pensar um bocadinho fazer que os cérebros o cérebro, cérebro mexer oh pois é bebê ui ó uh energia! Ai, oh, aquilo estava a cair e eu nem estava a ver! é interessa, passamos! Run, Dusty! Run! Oh, Ui, e agora? E agora? Oh, que merda! Fuck! Ok. Yeah yeah já me disseste vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai isso vai aqui ir este chão ou não não ok boa ei temos de fazer isto outra vez ai caraças pá isso Bora, bora, bora, bora. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, Oi, oi, ai, ai, ai. oi, oi, oi, oi, oi, oi, Ai, Cabrão, ia me acertando outra vez, pá. What's this é isso, Looks like some sort of synapse de fazer alguma coisa? Você já precisas... É trazer aqui para aqui alguma coisa, né é? Eita, coisas deste. Ok, tenho ali outro, outra energia. Mais um, é, pois tem que ir a cair outra vez aquela merda. Ok, sem stress, sem stress, só temos um pro nisto. Ui, está aqui a tu! Quem fez isso? Opa, não fui o carreiro do botão, então, como é que é? Estou a brincar com esta merda ou quê? Puxa ui. ui. ok, uh, não, temos ali dois e ainda temos que buscar outro ok, vamos por aqui oh, oh, wow, precisamos ir aqui dar uma volta Que rosto, focato azul Peraí. vamos tirar este daqui que ainda não é necessário Vamos pôr aqui. A ah, energia para encher. A batalha está consigo encher ali, vamos ver. Ah, este roxo é isso? É, né? Haha! É. -ha! Nice. Boa! Boa! Boa Ok, construímos uma ponte, construímos outra. Sim, é okay. que Então o okay. que? Ah, ok. Tiramos isto, Não né? Está bem, Muito bem. É mesmo isso. Ok. Vamos aqui mais um botão em cima. isso na verdade, esse me aqui Aqui? Não preciso nada, não. Ah, eu achei. é tu andas, filho de uma égua? Ah, já estivemos aqui mas agora temos uma coisinha roxa. ei ei finalmente o caminho está claro yes where it leads us we've got a nightmare to end cai atrás do quebrene do cabrone. Ai, onde é que estamos? Estamos ali do lado esquerdo ainda temos três estágios. É. pelos visto, cada vez que está piorando. Está ali, olha Ok, pessoal, vamos ficar por aqui, vamos seguir ali. Siga o medo, perda, até controle. Olha assim, não consigo ler tudo. Vamos ficar por aqui, já conseguimos chegar à parte final, né? Temos agora a caçar, digamos, o... O boss, boss, o cabrão que nos roubou ao início. Não me lembro exatamente o que é, foi um livro, vida, foi nossa vida, já não me lembro exatamente Mas o nosso amigo aqui fica chateado, então vamos atrás do gajo Curioso, curioso para saber o que é que está no final De quem é esta mente? É do pai e é da mãe é da filha? De quem é? De algum é? Algum é? Que será possivelmente da parte inicial Onde houve um acidente Não sabemos exatamente, vamos ter que esperar Hoje vamos ficar por aqui e, quanto a vocês Beijo sou para o próximo vídeo. Tchau!